Fala, player, beleza? Will aqui. Vocês estão no canal City Games, player. Hoje eu vou entrar, entrei rapidinho aqui para fazer esse vídeo para vocês, que é a Sony lançou um vídeo, né, desmontando o PS5 inteiro, player. Porra, bem bacana. Eu vou acompanhar com vocês aqui, aqui. Deixa eu até pausar aqui já para ver que informação é essa. Não faça assim em casa. Tem um risco de exposição a laser, radiação, enfim. Não abra, né? O seu PS5 em casa, é o que ele está dizendo aqui, mas vamos acompanhar PlayStation 5 Teardown, bacana, até que enfim né, a galera começou a divulgar. <risos> Lembrando que é, foi feito no Japão, então quem está fazendo todo esse processo aqui é o Yashu, Yashuhiro, Yashuhiro Otori, beleza, vamos, vamos acompanhar aqui. 104 milímetros, 390 milímetros, 390 mm. cara, ele é grande, né? É quase o tronco do cara, olha isso. Legal. Type-C. Mais... Uma porta USB na frente e duas atrás. Porta LAN. HDMI, a fonte que parece ser a mesma fonte do Playstation 4 a entrada, pelo menos e aqui atrás, Player, eu não vi é, a entrada de de áudio óptico aquela entrada óptica, né de áudio pelo jeito não vai ter estranho, porque no Playstation 4 tem, né? caraca, ela é grande Vai remover a base. Que bacana. É, pra ficar bem fixo, né? Porque ele é, tem que ter um parafuso mesmo, porque ele é bem grande. Cara, embaixo da base tem um, tem um lugar pra você guardar o parafuso. Ah, é um lugar pra você... No lugar do parafuso, você colocar uma tampinha ali pra não ficar esteticamente feio, né? Cara, que bacana. Cara encaixado, legal. Ah. Porque ele sempre foi apresentado em pé na realidade, né? Isso aqui eu já trouxe no canal que você consegue remover as partes brancas dele. Cara, isso vai dar uma liberdade de customização absurda, né? Não mais aquelas skins, né? Que você, o adesivo que você cola. Sai muito fácil isso. A ventoinha de refrigeração, cara. É bem grande, hein? Cara, e ela é vazada, né? Olha isso, os dois lados. Filtro de poeira. Olha isso, os caras pensaram em tudo, porque na realidade hoje um dos principais problemas do PlayStation 4 e isso até do 3 mesmo, é a quantidade de poeira né, que acumula, que é difícil de tirar e o, o aparelho ele fica com aquela ventoinha absurda, tentando resfriar, res, resfriar o, o aparelho no máximo, né? E isso aqui é fácil de você tirar a tampa e depois até para você remover o, a poeira ali, faz todo sentido. M2 com suporte PCI 4.0 foi instalado. Aqui é onde que é instalado, né, que, é, que é, é a expansão do SSD, que é uma M2 PCI 4.0. 4 Fácil também, cara, de tirar. Isso é importante. Agora que ele vai começar a desmontar, Eu não estava desmontando ainda. Olha o selo né, de garantia. Cara, é tudo encaixe praticamente né, até agora. Ele está desconectando ali a ventoinha. Cara, uma ventoinha de quatro, de. de 120 por 45mm de espessura. Cadê o drive? Ele está de ponta cabeça, né? Eu acho que o drive é essa parte branca aqui, ó. Aqui já começa a aparecer o dissipador. É isso mesmo. Isso aqui é um ponto importante, porque ele está dizendo aqui que é, ela tem duas camadas é, de estrutura para reduzir o nível de ruído e vibração né, quando o disco gira. Legal. É, ele disse que vai desconectar É... O cabo que, que leva a antena Wi-Fi 6 E ao Bluetooth 5.1 Se eu não me engano, esse Wi-Fi também conecta ao controle do Playstation 5, né? Vai remover a proteção ali A blindagem né, praticamente da placa E ali Está desconectando ali os Os conectores E ali é o processador Acho que é o processador Deve ser a parte de baixo Aí, é um monstro aí, ó A GPU Que Entrega até 10 Teraflops Cara, isso deve esquentar RDN2 Cara, aqui estão instalados os, os, os discos, né o, A memória RAM Que chega até Instalamos 8 GB Uma largura de banda de 448 GB por segundo, cara Essa memória, que é a memória, deixa eu até voltar aqui, que é a GD, opa, deixa eu voltar aqui, 8GB GD, GDDR6, que são essas memórias aqui. Cara, é tudo incorporado na placa, né? Então, como eu tinha comentado, né, até nos vídeos anteriores, não é um tera de memória de armazenamento, PlayStation 5 ele tem aqui não disponíveis, né? o total é de 825 GB e tirando o, sistema é, é, tirando o sistema operacional colocando o sistema operacional ele vai consumir um pouco mais disso mas aqui outro ponto é, que talvez seja até preocupante é a questão que o SSD ele já está pr praticamente na placa ele já, tá, ele já faz praticamente parte da placa aqui né? ele não é como o HD que era no Playstation 4 que você removia é, isso aqui tem que tomar um cuidado muito grande para que isso não dê nenhum tipo de defeito Porque se isso dá defeito, você não tem como repor isso Praticamente você vai ter que ter uma Comprar uma placa nova, trocar de placa Complicado Aqui é o SSD o control, E aqui é o núcleo, né, que controla o SSD O controlador Que é o que vai reduzir o tempo, né Que ele comentou aqui do, do carregamento do jogo Que tá incorporado na placa, cara Assim, tá está soldado na placa, torcer para que isso nunca dê problema, de fato. É, ele tem, ele, ele comentou aí que teve que desenvolver um, um, um, uma engenharia muito ferrada, resumindo, né, para dissipar o calor. Cara, metal líquido. Eu não sou técnico, mas o que eu sei é que o pessoal fala que o metal líquido ele é praticamente quase cinco vezes melhor que a pasta térmica. Né? E geralmente a pasta térmica você tem que ficar trocando, era, era um rumor que tinha a questão do metal líquido, né? No, no, no, uma forma de você diminuir o calor aí do processador. E o metal líquido, cara, praticamente, ele... ele é, é, você não precisa ficar trocando ele como você troca nos consoles atuais, né? Que derrete a pasta térmica. Cara, isso é uma baita tecnologia. Puta sacada. Olha o dissipador. Caraca, olha o tamanho disso. Caraca, meu. É um monstro, né? Por isso que ele é grande, cara. É a fonte, né? Da, da alimentação, que é grande também, para aguentar tudo isso. Muito legal, cara. Olha o monstro aí desmontado. E não é tão difícil de desmontar, né? Assim, aparentemente. Mas bem legal, cara. Assim, eu achei animal. Bem bacana mesmo, imaginei que seria um pouco mais complexo por dentro Mas você vê que essa tecnologia ela tem bastante coisa ali Que é, a Sony apostou demais E por isso levou muito o custo do aparelho Principalmente na questão de SSD, metal líquido, esse tipo de coisa O legal é que a ventoinha ela, ela é vazada né, nos dois lados da torre ali é, E isso vai ajudar a dissipar bastante o calor E refrigerar bastante o calor O Playstation 4 Pro mesmo, você coloca alguns jogos aqui Ele frita, dá para escutar, sei lá eu tô na sala, tô escutando o meu filho jogar no quarto... O meu filho jogar no quarto videogame. Mas, player, bem legal, bem legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueça, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça aí de se inscrever, de ativar o sininho, né? Coloque nos comentários aí o que, que vocês acharam. Inclusive, eu coloquei um vídeo também, colocando ali se você deve escolher o um Xbox, é, série X ou Playstation 5. Aí eu coloquei alguns pontos, né? Pra vocês compararem o que vale a pena, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, valeu e fui!